Olá, e a dica de hoje é sobre aquelas famosas consoantes duplas em italiano que parece que nasceram para confundir a nossa cabeça. Mas não, hoje eu tô aqui para mostrar que não é assim tão difícil, que basta ter um pouquinho de prática, né? aguçar o ouvido aí, e é por isso que eu vim aqui com essas duas palavras. Palavra sono e palavra sono. Sono tem só um N. Sono tem dois Ns. O que, que é sono? Sono, com um N só, é a primeira pessoa do indicativo do verbo essere. Um dos verbos mais importantes da língua italiana. Io sono. Eu sou. Io sono nata in Brasile. Ou simplesmente podemos ocultar aí o pronome io né? e, e diretamente sono nata in Brasile. Nasci no Brasil. Como aí na foto, no exemplo, sono superman No meu caso, superwoman Sono superwoman uhum. <risos> é, Sono contenta de vederti qui, da queste parti No? Sui meus social <risos> Sono contenta, fico feliz, estou feliz em te ver por aqui, estou contente Por outro lado, sono, dois enes Que que é? É la voglia de dormir, é a vontade de dormir é o nosso sono, sono, É um pouquinho mais forte como pronúncia nesses dois n's aí, né? Então vamos a um exemplo. Às nove de cera, hoje já tanto sonno. É vero. Mas, adesso non ho sonno. Agora eu não estou com sono. Adesso non ho sonno. Então agora vamos, vamos construir uma frase em que utilizamos essas duas palavras, sono e sono. Ah, sono na persona, che è sempre tanto sono. E aí, é o seu caso? Il mio, no, no, <risos> figura aqui. Fique sempre ligado por aqui para ter sempre muitas dicas sobre a língua italiana. Um beijo!